Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Porque eu tô... Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô meio rouquinha assim, desse jeito. Porque o final de semana, gente, foi daquele jeito, sabe? Eu acabei dormindo com maquiagem de ontem pra hoje, tá? Agora são exatamente oito e 30 da manhã e eu tô gravando esse vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês a minha rotina de skincare. Como que eu cuido diariamente da minha pele, como que eu hidrato. Enfim, como que eu protejo a minha pele. Vocês vivem perguntando pra mim, Laís, você não tem espinha? Sua pele é tão bonita. O que, que você faz pra sua pele ficar assim? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu autocuidado. Mas antes desse vídeo começar, não esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Ativem também as notificações, porque sempre que eu postar vídeo aqui, vocês vão receber, tá bom? E se você já é velho de guerra aqui, não esquece de deixar o like, tá? Agora, bora começar esse vídeo? Música <tos> hoje pra fazer o meu skin care foi os produtinhos da Salve, que eu tô amando, gente. Esse daqui é o limpador facial, tá? Ele é um gel espuma livre de sulfatos que limpa profundamente sem deixar a pele repuxando. Ele garante limpeza profunda que remove até mesmo a poluição e a maquiagem leve, deixa a pele macia sem repuxar ou ressecar, controla a oleosidade e reconstrói a barreira de proteção da pele. Nosso primeiro passo vai ser limpar. Então com as mãos úmidas, você vai pegar uma pequena quantidade do limpador facial, esfregue nas mãos, até formar uma espuma cremosa aplique a espuma cremosa no rosto também úmido, massageando suavemente com movimentos circulares depois enxague com água em abundância e sinta na pele uma limpeza profunda com um toque macio esse é o antioxidante hidratante ele é um um gel multifuncional feito para cuidar da área dos olhos rosto e pescoço combina a hidratação do ácido hialurônico a cinco antioxidantes preciosos, tá bom? Ele hidrata controlando a oleosidade, minimiza o poros dilatados, previne linhas finas e sinais do tempo, uniformiza o tom, suavizando manchas, diminui o inchaço e as olheiras do cansaço e devolve a luminosidade e o vício da pele. Incrível, né? E aí vem o nosso segundo passo que é hidratar. Então com o rosto já limpo e seco, você vai aplicar o antioxidante hidratante, inclusive na área dos olhos e no pescoço. Espere secar antes de passar seus outros produtos de cuidados com a pele ou seu protetor solar. E falando em proteção, eu apresento a vocês o protetor solar FPS 60, com fórmula multidefesa contra UVA, UVB, danos da luz azul e visível, infravermelho e poluição, tá bom? Ele tem vitamina E, previne os sinais do tempo e ajuda a preservar o colágeno da sua pele. E com o nosso protetor solar, vamos para o nosso terceiro passo que é proteger. Você vai aplicar uma boa quantidade suficiente para cobrir toda a sua pele, tá bom? Não aplique só no rosto, aplique também nas orelhas, pescoços, nuca e colo. Só toma um pouco de cuidado na hora de aplicar na área dos olhos, tá bom? Porque se caso entrar dentro dos olhos, todo filtro solar pode causar um pouco de ardência. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Vocês viram o quanto que é fácil fazer o skincare, gente? Tem gente que fica lá, Isa, eu não faço skincare porque é muito difícil, tem que passar muito produto, não. Com esses três produtinhos da Salve, você já tem um skincare completo, tá? Sua pele vai ficar hidratada e protegida. Agora eu vou correr pra me arrumar, gente, porque hoje é domingo e eu ainda tenho que almoçar lá na casa da sogra. Prontíssima pra sair agora, mas hidratada e protegida graças aos produtinhos da Salve. E eu tenho certeza que eles vão ser essenciais pra você iniciar a sua rotina de cuidado com a pele. E agora a sua jornada de cuidados básicos com a pele tá completa com a chegada do protetor solar também no kit basicão, tá? Esse kit também conta com frete grátis, gente. Então eu vou deixar aqui o link na descrição. Corre lá pro site da Salve pra escolher o seu meme e cuidar da pele junto comigo. Eu espero que tenha facilitado pra vocês esse passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero muito que vocês também cuidem da pele de vocês em casa, que é muito importante. Não esquece de clicar no link da descrição para correr pro site para aproveitar as promoções e comprar os seus produtinhos da Salve. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo aqui. Um beijo vidas e até o próximo vídeo.